Eu errei muito no início da minha caminhada para entender como sintonizar vibracionalmente os meus desejos com o universo. Eu acreditava simplesmente que era escrever, desejar, gritar, pedir e ficar esperando a sua materialização. Olá, eu sou o professor Antônio Bisso, parapsicólogo ativista quântico. E nesse vídeo vamos conversar como sintonizar vibracionalmente com o universo. Como que isso ocorre? Bom, sinceramente, a teoria é simples. O entendimento é simples. O que eu percebo das pessoas é que o complicado é a prática, é a experiência. Pois somente atendimento, a técnica, não funciona. Aliás, pode funcionar, mas é complicado. Deixa eu dar um exemplo de como sintonizar. Você está na sua cidade resolve ouvir a 102.9 FM... O que, que você vai fazer? Vai ligar o rádio, vai pegar o controle e vai sintonizar em 102.9 para ouvir a sua rádio local. Como fazer isso no universo? Bem, eu tenho um desejo, tenho sonhos, faço todo o planejamento para o sucesso e aí... Tudo acontece com a sua sintonia em harmonia total, numa coerência vibracional com o Universo. Ou seja, a sua assinatura energética comungando com o Universo. Deixa eu explicar melhor. Eu preciso estar inteiro. Eu preciso estar uno. Eu preciso estar íntegro com o Universo. E para você entender mais fácil... Eu preciso entender que nós temos quatro corpos. Temos mais, mas deixa eu comentar somente os quatro corpos. Primeiro, o físico, mental, emocional. O físico, segundo, mental. O terceiro, emocional. E o quarto, espiritual. Essa sintonia vibracional que eu comunico diretamente com o universo. Como é que funciona isso? Vamos lá. O seu sonho, o seu desejo. Fica somente no corpo físico, você trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, não sai do lugar. Só fisicamente são os seus esforços. Agora, se você usa o físico junto o mental, ficar mental, fica, sabe aquele cidadão que fica somente pensando, pensando, pensando no seu projeto? Até faz alguma coisa, mas fica somente na mente, aí surgem as dúvidas, será que vai dar certo? E aí... Não vai dar certo? Bom, tem um físico e um mental. Agora vamos para o corpo emocional. Você não trabalha as suas emoções. Você é aquela pessoa que trabalha, pensa, mas não vibra, não se emociona com o seu desejo, com o seu sonho. Você não vibra com a realização durante a caminhada. E aqui está um grande segredo para a materialização: a sua frequência vibracional, o seu código energético vibracional junto ao universo tem que ser convivido com emoções. Opa! Falamos do físico, do mental, do emocional. Agora do espiritual. Gente, a gratidão pela sua realização, ah, o muito obrigado pela materialização daquilo que você deseja, ser grato por todos os passos, por tudo aquilo que você está fazendo, então você está fazendo, você está pensando, você está emocionado, você vibra com aquilo que você está fazendo, você imagina a materialização disso tudo, você bate palmas, você sente, você cheira, você... é. é abraça você está em sintonia total, em alinhamento vibracional total, claro que vai acontecer. Claro que vai acontecer. Essa é a maneira de você sintonizar junto com o universo, através dos seus sentimentos conectados para a materialização daquilo que você deseja. Esse é o grande segredo. Fazer o corpo físico, mental. Você pensa, você desenha, você escreve, você... Faz o planejamento, o emocional você realmente sente como se isso já estivesse realizado e o espiritual você agradece. A sintonia desses quatro corpos vai ter uma grande probabilidade de que os seus desejos aconteçam, porque você está alinhado vibracionalmente com o universo. É fácil? Não. Mas é possível. É exatamente isso que é o correto, segundo a física quântica. Às vezes você se perde pela lei da atração. Pensa, materializa, sonha e a lei da atração vai trazer para você. Não é somente isso. Agora, a, a sua comunicação é através de frequências vibracionais em coerência com total do seu desejo. Todo o seu corpo vibrando. A mente o emocional e o espiritual. Sentir que o objeto do seu desejo esteja materializado, vibrando nas frequências poderosas, soltar para o universo, as probabilidades de realização são grandes. Tudo sai do seu coração, lembre-se disso, o coração é cinco mil vezes mais potente do que o cérebro, portanto, alinhamento vibracional é consequência dos sentimentos emanados do seu coração no alinhamento total dos quatro corpos. Gostou? Até espero que tenha colaborado na sua evolução, se não me perdoe. Compartilhe com seus amigos, deixe um comentário aqui abaixo, assine meu canal no Youtube. Um abraço maravilhoso, Namaskar e até o próximo vídeo.